vamos lá então tem uma área que eu estou interessado há um tempo aí e aí eu resolvi uh, fazer esse tempo mais com uma motivação minha para ir atrás dessas coisas né, e, e aprender também uh, que é a parte de incerteza na, na parte de machine learning especialmente deep learning uh, e eu acho que a área médica é uma, é uma das áreas que, que é bem interessante esse tipo de coisa né então, aqui na verdade é só uma introdução, meu nome é Roberto, talvez vocês me conheçam, talvez não, eu sou engenheiro elétrico, mas eu me interessei para essa área de machine learning desde o tempo, e aí desde lá estou tentando fazer só isso. Uh, e aí uma das, uma das motivações para que, que a gente precisa de incerteza em modelos de, de machine learning. Digamos que eu que vou lá e treino um classificador que saiba classificar, é um exemplo canônico, né? gato e cachorro. Né? E aí vou lá, tenho uma curaça de 99 e alguma coisa, e ele chega e bota essa imagem, assim, né? E aí tu pergunta pro o classificador o que, que é esse cara aqui, né? E aí, provavelmente, o que vai sair lá vai ser cachorro com 0.0 alguma coisa, gato com 0.0 alguma coisa, mas o modelo não vai te dizer, eu não tenho certeza desse negócio, eu não sei o que, que é isso, essa imagem não tá na minha distribuição de imagens que eu fui treinado, né? Então, essa é uma motivação, que a gente precisa ter essas métricas, a gente precisa saber, o modelo precisa saber o que ele não sabe, e uma das uma das aplicações uh, mais evidentes e acho que uma das áreas que o pessoal mais procura é isso é na área médica que né? o professor Lúcio falou porque na área médica porque tu pode fazer um, um algoritmo lá uma rede super complexa, uma resnet que consiga segmentar a imagem médica tem uma precisão muito boa uh, mas em determinados momentos ela o teu modelo tem certo porque aquela imagem que ela está recebendo nunca apareceu na distribuição e o teu modelo tem que ser capaz de dizer opa isso aqui eu nunca vi na vida chama um especialista, certo? Esse tipo de coisa o modelo tem que ser capaz de fazer. Um outro exemplo também é o carro do Uber, né? Uh, tinha a parte de self-driving car, uh, que a gente sabe que tem muita gente trabalhando, mas chega um momento que, digamos que o teu carro está lá rodando um monte de modelo, está segmentando imagem, e tem uma imagem que ele não sabe, sabe? não sabe e nunca viu. Nesse ponto, o teu carro tem que ser capaz de dizer, cara, assume aqui porque eu não estou sabendo mais, sabe? A outra, algumas áreas, essa área de incerteza geralmente envolve áreas que você tem risco envolvido, né? Então, por exemplo, predição de estoque. Você está tentando predição de estoque, você tem o teu, a tua regressão ao longo do tempo e lá pelas tantas, você precisa dizer, olha, esse, aqui, esse evento esse que aconteceu aqui está fora da minha distribuição, chama um investidor especialista. Beleza? Aqui só uma notinha uh, em Softmax, uh, a galera que trabalha, que desenvolveu algumas redes nessa área. Uh, tu pode ter uma camadinha Softmax lá no final das contas Isso muitas vezes pode ser mal interpretado como certeza né? Mas, Ah, eu tenho essa classe aqui que eu previ com 80% de, de probabilidade né? Mas a probabilidade não é certeza, né? a gente vai ver por porquê Então, Softmax, a formuleta é essa aqui, né? tu, basicamente é, tu, tu joga um monte de lógica, um monte de dígitos na entrada E ela te joga ela te distribui probabilidade, normaliza a probabilidade na saída né? Então, no final Basicamente o Softmax está fazendo, está dizendo, olha, vou te dar um, um valor 1 um, e tu distribui as probabilidades em todas as classes. Basicamente é isso que ele faz, certo? Só que isso não é, não é incerteza, não está te dando uma incerteza ou o risco que tem na tua predição. tem um exemplo básico, só para dizer, enfim, num, num pai lá. Basicamente é isso, né? Tu tem um monte de número, tu joga no Softmax e ele te dá uma array de probabilidades. Então, eu tenho dois lá, esse cara vai voltar com 0,5, ou tem algumas coisas negativas, jogar para Softmax, ele vai dar 20%, mas isso não é, não, é, não é incerteza. Aqui tem um exemplo que tem na tese do... Esse aqui foi um dos principais trabalhos que começou a sair nessa área de incerteza de Deep Learning, que é do Yeringal, que é um cara que está trabalhando na Microsoft, e tem bastante trabalho com, com o pessoal do Uber também, e é, é uma leitura bem bacana, acho que vale, vale a pena botar no final lá, esse aqui, ele botou um exemplinho uh, só para mostrar esse tipo de coisa. Digamos que esse cara aqui é o, é o pedaço em que eu treinei, né? que eu estou treinado. E esses são meus, log meus logs, certo? Lá pelas tantas tem um pedaço da distribuição que eu, que eu nunca vi. Né? Então, nesse pedaço aqui a incerteza é grande, certo? Então, eu tenho, eu tenho esses logs aqui. Lá pelas tantas é uma distribuição que eu não vi e tem bastante incerteza. Então, a minha média é essa aqui e a variança esse cara aqui. Tem bastante variança do que é um dado que eu nunca vi, certo? E tu passa esse cara no softmax. O que, que tu vai ter? Tu vai ter distribuição entre 0 e 1, né? Então, uh, se tu pegar aquela área lá, ele tem 0,9 de probabilidade, mas a variância dele é muito grande, né? Então, isso aqui é um tipo de caso de o modelo estar tá overconfident. Ele está muito <risos> confiante, apesar de ter muita variância. Então, o modelo está dizendo, olha, eu tenho 0,8 aqui dessa classe, mas, na verdade, é um é um, um ornitorrinco é um lá, não é um cachorro, certo? Né? Então, esse é só uma... Uh, uma entrada aí por tema. E uma das coisas, acho uh, que isso aqui vem da, da, da tese do Iarim também, é a, a coisa da linguagem da né, incerteza e como a gente modela a incerteza. Né? Um, um dos tipos de incerteza é a incerteza do modelo, que o pessoal chama de incerteza epistêmica ou reduzível, né? que é basicamente a incerteza que você tu tem, tu tem um problema, você criou uma arquitetura, um modelo, botou camadas, botou, enfim, camadas não lineares, e tem uma certa incerteza intrínseca nele lá. Né? Uh, e essa incerteza é epistêmica, porque tu vai, tu vai poder botar mais dados, teus parâmetros vão atualizar, e tu vai melhorando essa incerteza. Então, essa incerteza é epistêmica, em que tu dá mais dados para o modelo, ele aprende melhor. Tem uma... certo? O outro tipo de incerteza é chamada incerteza aleatória, aleatórica, aleatória, estocástica. É o tipo de incerteza que, se botar mais dados, não adianta, porque é uma incerteza que os dados estão. Uh, a incerteza estão nos próprios dados, está né? na forma como eles foram desfileados, tá? é o ruído que tem lá. Então, esse é o tipo de certeza que, enfim, tu tem que saber identificar ela, tem que saber distinguir, mas tu não vai conseguir, provavelmente, reduzir ela com mais dados. Né? Tu vai ter que, sei lá, melhorar o teu sensor para ter menos ruído, vai ter que fazer algumas outras coisas. E ela pode ser dividida em homeocetástica ou heterocetástica. que homeocetástica é que ela é igual para todas as entradas e heterocetástica é que ela é diferente. Certo? E aí a gente começa a entrar, quando começa a entrar nessa área, começa a. Uh, uh, eu ouvi falar muito dessa dessa distinção entre estatística bayesiana e estatística frequentista, certo? A gente vai entrar um pequeno capítulo aqui uh, dentro da, da estatística do mundo bayesiano e só para a gente ver, relembrar algumas diferenças, né? Geralmente a estatística que a gente aprende aí na, na, no estudo médio, na faculdade, dependendo do curso que fez, é né? a estatística é frequentista. Então, basicamente, no estudo frequentista, os dados são considerados randômicos. É, um exemplo clássico é jogar dados, e tu vai ficar, vai ficar vendo o que, que acontece com esses dados e tu vai ficar atualizando outras probabilidades. Né? Então, tu joga dados, os dados são randômicos, mas o teu modelo tu tem fixo e a probabilidade é encarada com uma frequência de eventos. os eventos acontecem, tu vai atualizando os teus likes e outras coisas. Então, esse é o tipo de visão. E, e o modelo Bayesiano é um pouco diferente, essa visão Bayesiana de mundo é um pouco diferente e que os dados são considerados fixos, tem um conjunto de dados e os parâmetros do teu modelo não são randômicos, mas eles, tu, tu atualiza o teu modelo ou tu atualiza os teus beliefs, o que tu acredita no teu modelo com o tempo. É, e as probabilidades, fundamentalmente, estão relacionadas com o teu conhecimento desse evento. Então, Eu tenho um, um, um exemplo, eu tenho um, uma distribuição, eu tenho um evento, tenho uns dados que acontecem, sei lá, eu sei que esses dados eles são uh, normais, e aí tu coloca um prior normal e depois tu vai atualizando os teus postilhos com os priors anteriores Tu vai atualizando os teus teu conhecimento então, Esse aqui é uma, um slide clássico quando tu vai falar de coisas baysianas O pessoal botou um neon lá e botou a regra de base E aí só a gente precisa mostrar isso aqui vai ter algumas formas de representação não tive como escapar E essa é uma delas né? Essa aqui é a regra de base 101 Uh, basicamente, porque tinha falado, ah, eu tinha alguns termos aqui pra precisei colocar né? uh, a gente tem esse cara que chama Posterior Probability, que basicamente é a probabilidade dos seus parâmetros no modelo dado os dados, certo? Uh, geralmente quando tu vai fazer inferência baseando algum probability programming tu vai fazer a inferência nossa, tu vai ampliar, vai pegar a amostra do teu Posterior tu tem o Lightroom Sempre tentei alguma tradução em português, mas é, pode mal, mal encarar como probabilidade, mas na verdade não é. Verossimilhança. Verossimilhança. Verossimilhança. Tem o prior, que seria teu, teu, o que tu sabe do modelo de antemão, assim, né? Se você por exemplo, tem uma eleição, eu sei que os votos se distribuem de forma normal. Então, vai lá e coloca um prior que mais ou menos diz aquilo que tu sabe sobre os dados, né? E tu tem um uma fator de normalização ali que, que vai te normalizar. Enfim, normalmente nesses modelos baseados, isso aqui tem uma integral que é bastante complicada e isso acabou deixando esses modelos um pouco de lado durante um tempo. Certo? Tem um, um artigo aqui que eu é, deixei como recomendação, que é do. Não sei se tu não conhece esse cara aqui, é o Jake Van der Plaza, acho que um dos principais contribuidores do Scikit-learn. Ele é muito ativo nessa área assim. Ele botou um artigo que ele fala um pouco dessa diferença e tem exemplos em Python no meio do artigo, então é bem bacana o é um prazer. Uh, e aí, a gente entra em Gaussian Process. Né? Eu dei aquela pequena introdução, a gente vai falar de incerteza. Só que esse negócio de incerteza, em Deep Learning, parece uma coisa nova, mas a galera que estava trabalhando com outro tipo de modelo, como Gaussian Process e probabilistic Programming, já usa disso desde sempre, praticamente, certo. E aí a gente vai falar um pouco porque porquê, só que o problema é que com esses modelos de Programming e Gaussian Process é muito difícil de escalonar, assim, quando tu começa a botar muitos dados, a coisa não fica muito complicada, né? Então, por isso que voltou um pouco, o pessoal voltou na razão, a gente tentou incorporar algum conhecimento que teve no passado para os modelos de Deep Learning atuais. Então, falando de Gaussian Process... Gauss foi um matemático alemão, só que a gente precisa falar disso também, foi um dos principais que apareceram, contribuiu em várias áreas, né? matemática, engenharia. Uh, e aqui, só fazendo um, um, tendo uma, uma ideia do que, que, uh, o que, que significa modelar com o Gaussian Process, só, só para a gente ter um pouco de intuição dessas coisas, certo? Digamos que eu tenha duas, duas variáveis aqui, x1 e x2, né? e elas estão distribuídas dessa forma, certo? E aí eu vou lá, eu quero representar isso do modelo gaussiano eu vou lá e coloco uma gaussiana né? uma curva que se distribui nesses pontos e vou ter uma média que está no meio aqui e uma variância uma, uma, uma, uma matriz de, de estão correlacionados que me diz como que esses pontos estão qual é a correlação entre eles né? nesse caso aqui se eu pegar um condicionar nesse cara eu vou ter uma distribuição que a média é zero e aí depois a correlação, esses não estão muito relacionados, porque se eu pegar esse cara e subir, eu não sei se o valor ou vai subir, né? então a correlação deles está, tá, enfim, é muito longe, está praticamente zero. Botei um valor aqui só pra... E aí a gente tem aqui outro exemplo, que são distribuídos dessa forma aqui, eu posso botar uma outra gaussiana, a gente pode enxergar em 2D, mas poderia ser uma coisa em 3D, que ela tem a mesma média, porém, a correlação delas é um pouco diferente, Por quê? porque se eu pegar esse cara aqui e condicionar em x1, eu vou saber que se x1 aumenta, x2 também aumenta. Então, provavelmente, a correlação deles não é zero, mas é alguma outra coisa diferente de zero. Certo? E aí, só para outro conceito, seria, uh... seria a probabilidade condicional. O que significa isso? Digamos que eu pego aquela mesma, aquela mesma gaussiana lá, e agora tem tenho um, imagina um, um cone em 3D, eu desenhei aqui. Né? Uma das propriedades interessantes desses gaussianos de Gaussian, é que tu condiciona em x1, se tu condicionar em x1, ela também vai ser uma gaussiana, então a derivação dessa gaussiana em 2D também vai ser uma outra gaussiana. Sabe? E condicionar isso aqui, aquelas modelos que a gente viu lá, significa, eu estou querendo saber a probabilidade de x1, isso aqui é o meu PDF, né? habilidade x1 dado... desculpa, x2 dado x1 né? então basicamente o que eu estou fazendo? estou pegando esse cara, estou cortando, estou fixando x1, como que o resto das coisas estão uh, se comportando, certo? Por que eu falei esse monte de coisa assim? Enfim, porque a gente precisa ir evoluindo para tentar como que a gente pode fazer um modelo que um, modelo, um processo um galceano que consiga ter um modelo preditivo em cima dele, certo? Então, pegando aqueles mesmos conceitos né a gente tem esse modelagem gaussiana que me diz o quê? que esses caras às vezes, têm uma média e ele tem uma covariância tipo de covariância aqui, certo? Tem a correlação entre eles. Se eu pegar esses três pontos, são os três pontos que eu tenho formidados, né? Ele vai dizer, cara, vai lá e faz uma regressão em cima desses pontos, certo? Eu preciso fitar uma curva, eu preciso colocar uma curva. Então, lá pelas tantas eu vou querer chegar aqui e botar outro ponto aqui. Botar outro ponto aqui, outro aqui, outro ponto lá. E aí ele vai tentar, aos poucos, Uh, pegar e aumentar essa matriz que tinha os pontos que conhecia, né? tu vai dizer, Bom, se eu botar um ponto aqui, ele está bem relacionado com esse cara, então ele vai ter um valorzinho maior ou menor, e assim por diante, tu vai a botar um monte de ponto, e aí naqueles pontos em que tu tem, uh, que eles estão mais distantes, a variância, uh, eles tão, vão estar pouco relacionados, e naqueles outros pontos em que tu mais perto, eles estão mais relacionados. Né? E o que, que acontece? Cada ponto desse ele vai ser caracterizado por uma gaussiana também, né? aquela derivação de uma gaussiana vai ser outra gaussiana, que eles têm uma média e uma covariância. Basicamente, é muita coisa que resume a isso, certo? E aí, tu começa a ter essas curvas uh, de incerteza, que a gente pode chamar. Digamos que eu tenha aqueles pontos de origem e eu comecei a fazer uma regressão, botar pontos no, term... no meio. Né? Então, se eu for ver isso, eu tenho esse cara aqui, onde eu tenho dados, que é esse cara aqui esse cara aqui, eu, eu sou mais confiante, né? porque a, a minha variância é quase zero, e onde eu não tenho, onde estou tentando predizer, a minha variância é maior. Então, a intuição básica é isso, onde eu tenho dados, eu tenho mais confiança, eu tenho menos variância; e onde eu não tenho dados, eu tenho mais variança, eu tenho mais incerteza, certo? Isso, isso seria processos gaussianos multivariáveis assim, de uma forma muito rápida. Em cima disso, o pessoal começou a fazer Gaussian Process, que seria o próximo passo. Né? Beleza, vamos pegar essa ideia, esse conceito, básico que eu, eu modelo com uma média e uma variância certo e vamos estender isso para uma coisa que é parecida com SVM eu vou ter kernels né então basicamente aqui a gente teve uh, a gente pegou um kernel que me define a variância entre os pontos né então esse kernel o que ele dizia ele dava similaridade nesses dois casos teria um kernel que era um exponencial se esses dois pontos forem super próximos isso aqui vai ser 1, então vai ter 1 lá. Se ele for muito distante, vai ser 0. Se é um eu não quero neuzinho, eu fui lá e coloquei. Então eu estou modelando esse cara com esse quer neuzinho aqui. E o GP basicamente é, é, é isso: né? É a gente pensava, vou pegar esse modelo uh, multivariado e vou, e vou, vou imaginar que em vez de ter pontos eu tenho, eu tenho funções, né? Eu tenho vetores infinitos. Então, se a gente pegar aquele mesmo exemplo lá e botar um monte de pontinho aqui, vou ter um vetorzão infinito e aí eu vou ter esse conceito onde eu tenho ponto eu tenho menos confiança, mais cer menos certeza Onde eu não tenho, tenho, mais certeza. E os GPs, os Gaussian Processes, são considerados como uh, modelos base de benzenos não paramétricos. Só que aqui tem uma coisa meio uh, tricky, assim, que na verdade não paramétrico não quer dizer que não tem parâmetros. Quer dizer que o parâmetro cresce com a quantidade de dados. Pode ter infinitos parâmetros, então os parâmetros do modelo se adaptam à medida que você aumenta o teu, o teu modelo. Né? E os GPs eles são distribuição sobre funções. vocês viram, eu não estou modelando mais de ponto, não estou querendo prender. Quando eu faço uma predição, eu não faço uma predição de um ponto. Né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu faço meus sempre vão ser funções, vão ser vetores infinitos. Certo? E eles são, a gente pode, mal e porcamente, considerar Gaussian process como, como se fossem uh, o SVM. É, é, a gente pode relacionar com o SVM da lógica paisiana, de Probabilistic Programming. Certo? São modelos em que tu tem kernel. E aí, tu... que que, para que tu serve o um kernel? Né? Que a gente só precisa entrar um pequeno slide de um kernel trick. É, digamos que eu tenho esses dados aqui, eu não consigo passar uma reta para separar eles. Né? Esse teu kernel vai pegar e vai transformar os dados de, de entrada num espaço vetorial de maior ordem, e aí tu consegue passar uma reta e separar eles. Né? Então, esses modelos usam um kernel, alguns kernels. E basicamente, o que que, como é que tu modela? uma regressão com um gaussian process, né? tu precisa definir uma média e tu precisa uh, definir um kernel, definir a tua matriz de covariance. Certo? Então, basicamente, o learning, o teu learning está em aprender as probabilidades, aprender os hiperparâmetros da matriz de covariância, Certo? Aqui, por exemplo, essa aqui eu botei um monte de dados só para a gente ver que cara tem isso. Né? Tem um monte de dados aqui e eu mando fazer o um fit, com o Gaussian Process. Eu né? usei o PAI 13 3 depois vou mostrar um exemplo para vocês. Então, vocês podem ver que onde eu tinha dados aqui, né? tem um monte de pontinho que eu dei para o meu, meu regressor, onde eu tenho dados, a minha variância é pequena, né? e à medida que eu, eu vou saindo da, da minha zona de conforto aqui, a variância é grande. E aí, depois, basicamente, o que pode fazer para ter a tua, varia tua a tua incerteza é interpolar, entre os maiores e os menores, tu vai ter tua curva de incerteza na distribuição que tu não tu não viu ainda. Então, isso aqui é uma coisa que não é novidade, né, Gaussian Prox é nenhuma novidade, era muito popular antes do Deep Learning começar a entrar em voga aí, mas é coisa que a pessoa começou a voltar atrás e tem muito trabalho em tentar aproximar os métodos de, de Gaussian Processes para tornar mais leves e conseguir usar eles em datasets um pouco maiores. Mas se o dataset for menor, é super tranquilo de usar e legal porque são modelos que não, não tem um problema de overfit também. Isso é uma coisa bacana. Então aqui são, eu só botei só alguns kernels, né? só para a gente ver o que significa essa matriz de covariância, o que é que o kernel. Eu posso ter kernels uh, exponenciais. Né? Esse aqui é, um, é o mais usado, o RBF, se não me engano, o pessoal chama de RBF que é o square exponential e ele você pode ver que as funções que, o, que ele prevê não são pontos, né, São funções, elas são bem suaves, né? A gente tem esse parâmetro L aqui, que é o como se fosse um comprimento de onda, a assim, de define se esse cara vai ser mais mais de alta frequência ou mais baixa frequência. Então isso aqui é um preparando, esse L é um hiperparâmetro que você precisa aprender. Tem modelos exponenciais que é quase igual aquilo só que não é quadrado, ele é um pouquinho mais mexido. E depois tem outros, tem vários, se vocês forem até na própria biblioteca do, do Python C3, ele já tem alguns kernels prontos. Basicamente, instancia ele e bota alguns parâmetros. Né? Esse eu mato de é 5 meios, esse é um pouquinho mais, tem algumas propriedades diferentes. E legal que pode combinar kernels também, tu sabe que a distribuição é, repete, tu pode combinar um kernel de cosseno com um kernel exponencial. Tem um kernel que é, uma, que é um cosseno também, que quando sabe que teu, teus dados são periódicos, pode modelar o teu GP com um, um cosseno também. E aqui tem uma demo, na verdade, eu ia fazer interativo, mas a gente teve um problema, então eu só vou entrar no GitHub lá e mostrar o código rapidão. Então vai estar tá lá, se quiser, na brincada. É... Só para a gente ter um pouco... Eu fiz esse cara aqui no... Como tinha falado, no País... MC3, né? daí, na verdade, a ideia aqui era, era modelar como que eu posso fazer uma regressão, como que eu poderia fazer uma regressão para fazer o fit daqueles mesmos dados ali, que é um x ao cubo, então esses aqui são meus dados, então algumas coisas que precisa fazer nele, tu, defi tu define teus priors, teus parâmetros, como que, como que tu acha que o teu modelo está tá distribuído, Uh, coloca uma média Desculpa, é uma média Como que eu acredito que enfim, A pessoa geralmente usa zero E aí depois você mantém teste varia com variança E aí depois O que, que a gente faz? Treina o treina, modelo, aprende os parâmetros E depois começa a tirar Samples desse teu, desse teu posterior, certo? Então aqui, por exemplo, eu peguei 100 samples, 100 amostras do meu, do meu posterior e aí plotei elas, então vocês podem ver que onde eu tenho dados a minha incerteza é baixa e onde fora da minha zona onde eu tenho dados a minha aparência é bastante grande. Né? E aqui eu fiz um teste só para mostrar o, o efeito do kernel, então botei um, um cosseno com um pouco de, de ruído e aí a gente faz o um fit com aquele kernel que estava mostrando lá o Matern 52 aí você podem ver que é a mesma coisa como ele é um, um kernel que tem um pouco mais de ruído assim aqui ele fitou legal e aí depois fora da zona ele tem uma variância bastante grande ou eu posso usar um kernel periódico também e aí tá um pouco da, da modelagem de entender como tá a distribuição escolher os parâmetros certo se for botar um kernel uh, periódico ele pode, pode ver que ele ficou com um fit periódico também, certo? então é um exemplinho básico assim para mostrar e depois a gente vai meio que derivar os outros modelos em cima desse cara aqui beleza então esse tudo toda essa coisa que está falando até agora aqui nada novidade né então o pessoal já tem usado essa ferramenta há um tempo ele ah, tem um problema que é muito difícil de escalar isso para datasets grandes com o pessoal de Deep Learning está acostumado a usar. Né? E quanto mais a gente tem dado, a gente precisa incluir esse negócio de incerteza nos modelos. Certo? E aí o pessoal começou a falar de base e Deep Learning. Tem muita coisa nessa área de base e Deep Learning. Eu até botei base e Deep Learning, mas na verdade é o contrário. Né? O pessoal de Deep Learning está indo atrás de base. Então é base vem antes e Deep Learning vem depois. Né? Então é, é, é o contrário né, nesse caso. Então é só que um, algumas intuições iniciais Uhum. Geralmente, quando a gente faz um modelo de Deep Learning, vai fazer uma LSTM, um CNN lá, no final das contas, tu vai ter um, vai, ter, vai fazer uma predição, só que se tua predição é a média, certo? certo? Tu vai ter teus pesos, teus pesos são valores, são vetores escalares. A diferença que a gente tem para base em Deep Learning é que, em vez de ter pontos, tu vai ter distribuições. Então, teu peso vai ser uma distribuição e as tuas predições vão ser uma distribuição, vai ter uma média e uma variância também. Esse é um outro repositório bem bacana, essa galera, esse cara chama Eric, Eric Mar, eu acho. Eu botei o um link, ele tem uma presença super legal, que me, me, me hidrativa também, meu notebook. As referências estão tentando colocar todas aqui. E esse cara também é um dos contribuidores do País 3 então tem bastante coisa bacana. Uma rede neural, como que ela ficaria, né? Eu tenho minhas entradas, meus pesos meus bias, no modelo tradicional, elas são valores, são valores lá, um diretor, certo? um modelo uh, paisiano, uma, tentando modelar Deep Learning de uh, forma Bayesiana, que bota uh, distribuições dos seus pesos, certo? como que funciona isso. Então, eu vou falar aqui de três, uh, três técnicas que vieram aparecendo ao longo do tempo, para tentar colocar, uh, colocar essa coisa de incerteza nos modelos de Deep Learning, e aí tem uma que a gente tem em demonstração, assim, a primeira que foi de 2015, esse, cara, esse pessoal do DeepMind lá Estão tentando, beleza, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um modelo de backpropagation Que, que ele seja baseado na, na, no backpropagation, sabe? Ou seja, seus pesos todos lá são distribuições Em vez de... Em vez de então, isso aqui em vez de, de, de peso aqui eles são distribuições, certo? E eles refizeram todo o ângulo de backpropagation Para trazer variância, para trazer... A, a, a média, a média varia, sincero. Esse, aqui, esse caderno eu não vou falar muito, tem código na internet também, mas é só para dizer que tem toda a modelagem dele. então eles pegaram, por exemplo, meus pesos, como que como que eu modelo os pesos, né? e aí, por exemplo, aqui a gente pode ver que ele já é baseado na fonte, porque ele eu estou tentando predizer a probabilidade dos pesos em função dos dados. Né? E aí, atualização dos parâmetros, se alguém já deu uma olhada no INPEC Propagating, em uh, vez de atualizar os parâmetros só de de média né, dos pesos, a gente vai atualizar a variância a gente vai ter variância dos pesos. Então, basicamente é, é isso, assim, foi um, não teve muito sucesso porque é bem complicado, bem tricky de fazer esse cara rodar. Enfim, é. E eu sei que aos poucos o pessoal está retomando esse, esse paper aqui para tentar usar. Uh, e aí tem uns resultados interessantes, né? por exemplo, eles fizeram esse teste com uh, treinar uma rede com LTD normal. Aqui tem um erro dele, e depois treinaram com dropout e treinaram com o base by backprop. Back né? Vocês podem ver que ele tem um efeito meio regularizador também, então, tá, tá, tem uma performance semelhante a dropout. E aqui outra coisa interessante é como a distribuição dos pesos se comporta. Né? Vocês podem ver que, que esse cara base by, by backprop, ele meio que amortiza os pesos, suaviza a distribuição, a densidade dos pesos que a gente aprendeu. Certo. Aí, só fazer uma pequena nota uh, sobre dropout porque a gente vai falar muito de dropout out acho que drop foi uma das técnicas que... um dos modelos que deu mais certo de utilizava drop-out para, para a presença certeza. E aí, só para fazer um pequeno notinho aqui, o que, que drop-out foi uma técnica que o pessoal uh, descobriu, ou inventou, para regularização, para fazer que essas treinos, às vezes elas não tem problema de overfitting. Sabe? Então, o que, que a gente pode... Inclusive, o dropout foi inspirado na reprodução, né? o pessoal tem lá que se inspiraram na reprodução sexuada para dizer que como que a reprodução sexuada ela conseguiu propagar melhor os genes. Né? Então, basicamente, o que você está fazendo, está tentando fazer que os genes eles se distribuam melhor. Então, a gente pode encarar o dropout mais ou menos da mesma forma, uhum. assim, como que eu consigo fortalecer os genes mesmo não tendo algumas ligações que teria com a reprodução assexuada, acho que mais ou menos isso. Mas basicamente, se eu estou treinando minha rede, de vez de ter todas as ligações, eu, eu, quando eu treino com dropout, basicamente eu corto algumas dessas conexões, né? Uh, randomicamente, para fazer com que essas representações sejam aprendidas, uh, elas consigam guardar parâmetros de, de uma passada para outra, certo? Então, o que o pessoal fez foi colocar uma substituição de pernúle e aí, quando tu vai treinar com o dropout, tu treina o dropout em teste, em, em treino, desculpa, em teste, tu tira o dropout, só escalona, né? Então, o P de dropout, tu escalona. E aí, teve esse, esse, esse tipo de, de, de regularizador, teve um resultados muito, muito bom, né? A gente pode encarar uma rede, isso aqui é uma ideia interessante, né? Que a gente pode encarar uma rede sem dropout, esse cara aqui, uma rede com um dropout é como se fossem várias redes finas, né? um ensemble, um conjunto de redes. Né? Então, é, essa, é um, é um, essa, essa noção de ensemble é interessante porque, na verdade, a gente está usando esse tipo de coisa para prever, presença de certeza. Uma rede com dropout é uma rede mais fina, primeiras instruções, e uma rede com dropout que como se tivesse várias dessas junto e no final, tu dizes: olha, qual que a pressão, a pressão é o um conjunto dessas todas aqui. E a gente sabe que, para que o pessoal que. Usa Kegwals, de, de competição, geralmente tem muitas coisas, os resultados conhecemos são muito, são muito bons. Então esse, esse aqui é um. Vou tentar ir suave nas formas aqui, mas o que o. Que esse, esse aqui é o trabalho do Yarin Gao, esse cara que está na, na Microsoft, e, e foi um dos, um dos primeiros que começou a, a incorporar as coisas de, de, de base learning, os modelos de learning. E basicamente o que ele fez foi tentar dizer, cara, uma, uma rede com um dropout se aproxima de um Gaussian process, do um, um modelo paisiano. Né? Então, a, a rede é, dele, em vez, de, em vez de sair só a, a média, né, ele conseguia modelar para sair a, a variância também. E aqui tem os, os pequenos... Uh, ele disse que o dropout, na verdade, é um, é um insêmbulo, esse conjunto de, de redes treinadas. Isso ele... Também modelou esse cara como sendo uh, um amortizador, um normalizador, porque aquele P lá é o, teu, as unidades não sendo, é o contrário do P do Dropout, as unidades não sendo dropadas. Certo? E testou essa, essa... O legal disso aqui é que ele viu que, na verdade, não precisa mudar nada da rede. Isso que é o mais impressionante, por isso que deu muito certo, por isso que a pessoa conseguiu usar bastante. Na verdade, tu treina tua rede normalmente, em teste, em vez, normalmente quando tu usa Dropout, tu vai lá e tira o Dropout. Né? Ele deixou o dropout lá e fez, sample, fez um ensemble de várias interações e pegou a variância que esse ensemble dava. E foi uma sacada muito boa, porque basicamente isso aqui é o código para ter certeza que um modelo, o modelo pode ser uma rede. Só que a única coisa é que a rede tem que ter dropout. Então, essa é uma das coisas ruins. Então, o que ele faz aqui? Tu joga o modelo para dentro, tu diz o número de interações. Na verdade, o número de interações é o número de uh, vezes que tu vai fazer o teu ensemble retornar não só a média, mas a variância. Então, essa foi uma sacadinha boa. E aqui é uma demo é uma demo que tem no site dele, mas eu peguei um, um exemplo aqui de como que, como que a gente modela, como que seria o resultado disso aí. Né? Então, a gente pode ver, da mesma forma, a gente tem os pontos, aqueles mesmos pontos que a gente tem lá no Gaussian Process. E aqui tem a média. Né? Normalmente, a média, se a gente for fazer qualquer regressão normal, é isso que a gente vai estar reportando no modelo. Mas aqui a gente está reportando a média, mas a variância também. Então, você vê que aqui, onde tem ponto, tem pouca variância. E aí, onde não tem ponto, na minha zona fora da mistura, eu tenho bastante variância. Então, eu, tenho, eu fiz aqui um, uma demo rapidinha, não vou entrar em muito detalhe também, mas é, a, é uma demo usando esse modelo do Iarim uh, lá, no PyTorch rapidão. E esse aqui é o um modelo da rede, então ele é um modelo básico, eu tenho o Dropout, enfim, eu tenho toda a minha sequência lá de Relu, Dropout, Relu, todas as camadas normais, até depois se você quiser clonar lá e brincar, pode cheirar. Eu botei uma matanete só para ver o que acontecia com a incerteza também. E né? tem o teu, teu estimador de incerteza, digamos assim. Né? E aqui é aquele tal da forma dele lá, em que o L2 é um, aquele mesmo parâmetro de GP que te dava quanto que esse cara tava quanto que a função estava mais de alta frequência ou mais de baixa frequência. Então aqui tu treina a rede, então, essa é a minha entrada, tu treina a rede normalmente como eu treinaria qualquer outra rede com um dropout. Uh, e esse aqui é o meu fit desses dados, certo? Mas esse aqui é o fit da média. O que, que tu faz depois? E aqui é a sacada que é legal, porque a incerteza, ela, de certa forma, vem de graça, né? Então, depois que eu treinei a rede, agora eu quero estimar a incerteza das minhas predições. Eu digo o número de passadas que o meu ensemble vai fazer e jogo para o nosso estimador de inserte, nosso ensemble e vai te dar a média, e a variança. Isso aqui tem essa cara, mais ou menos, que a gente já viu lá engenhando no Gaussian Process, certo? Onde eu, não tenho, onde eu tenho dado, a minha incerteza é baixa. Onde, onde eu tenho dado, a incerteza é baixa, onde eu não tenho uma incerteza é alta. E é legal porque, e acho que esse foi um dos motivos porque essa técnica começou a ser bastante usada, o pessoal chama de Moticara dropout ou MC dropout. Tem alguns problemas que a gente vai falar. Uh, depois eles tentaram fazer um outro modelo chamado Chris Dropout. O Uber, se vocês for uma olhada no blog deles, eles usam, usaram o MC Dropout para fazer algumas expedições de, de séries temporais. Mas um modelo que eu, que eu achei que foi o melhor de todos, eu gastei muito um tempo para implementar ele em PyTorch, eu acho que é super legal. É, esse cara aqui, chama Deep Ensembles, que é do pessoal do DeepMind. Está aqui o nome do, do paper lá. Uh, e, o, e a coisa mais mais interessante é que a gente falou um monte de coisas bayesianas lá mas esse é um modelo não bayseano né, por incrível que pareça e uma das coisas que, que é legal desse, desse modelo é que a qualidade das predições ela é, é boa comparada com aquele modelo de Miss Dropout que a gente comparou porque uh, ele é um pouco menos uh, overconfident nas, nas, nos dados em que então, fora da distribuição, então se for ver a comparação dele, eles treinaram no Eminist e depois davam um DAS do não-eminist, ou dos outros eminist para aquele modelo e aí a, a incerteza deles era melhor calibrada do que o modelo da, do MC Dropout, de outros, né? Então, e uma coisa interessante desse modelo também é que não precisa dropout. Então, aquela restrição de ter que fazer o modelo com dropout, aqui não, a gente não tem, certo? E a receita básica é... eles têm três passos, né? Uh, usar uma função de score apropriada. Para regressão, eles usaram o negative uh, log likelihood Para classificação, eles têm umas outras, você assim, escolher esse cara aqui adequadamente, né? sugere um NLL para regressão. Depois, eles fazem um adversário inputs, que basicamente é tu pega a tua entrada uh, e aí eles dão uma mexidinha, assim, então, colocam teu gradiente na entrada e criam uma outra entrada então, isso ajuda a fazer o um smooth das predições, a gente vai mostrar os resultados. E aí depois, em vez de treinar um modelo só, a gente treina um ensemble. Então, de novo, o que a gente está fazendo, na verdade? Está dando dados para um ensemble de classificadores, e está vendo como como que a variância desses classificadores se comporta quando não tem dados. Né? A ideia é mais ou menos um pouco parecida, se prender. Então, é só só para falar um pouquinho da função de score, em vez de usar o MSE, que se usa em regressão, por exemplo, que a gente tem só a média da predição. Né? Então, no MSE a gente vai ter a média da predição. No NLN, Uh, negativo lá, lá. Então, a gente tem a média, mas também a gente tem a variância. Né? Então, essa foi uma das primeiras coisas, a gente tem uma comparação ali. Uh, aqui, isso aqui é do trabalho deles, então, a mesma curva que a gente viu, é, só com o MSS, quando a gente vê que só tem a média, né? Então, aqui, lá, uh, quando não tem dados, ele, ele não sabe, ele segue dando a mesma, a mesma coisa. Com o NLL, a gente já tem a variância, a gente captura um pouquinho de variância já. Se tu aplicar o adversário inputs, um pouquinho mais suave e ele ajuda na pressão e aí usando ensemble e é legal porque não precisamos usar um ensemble muito grande com cinco classificadores já tem uma uma previsão de incerteza bem interessante certo e é legal porque isso aqui é uma comparação de resultados daquele daquele trabalho que eu mostrei para vocês do Deep com Deep Ensemble vocês podem ver que ele é ou igual ou melhor e também tem a questão de ele não ser overconfident na, nos dados em que não está na distribuição deles. Esse aqui é o negócio que a gente falou, está né? comparando os três, e o MC Dropout, uh, quando ele tem uma acurácia baixa, às vezes ele dá uma ele dá uma, uma, uma incerteza alta. Então, isso é um problema daquele modelo do da MC Dropout que o é pessoal começou a notar. Tem uma pequena demo aqui, comparando agora aquele último. Esse aqui foi que eu dei uma suadinha um pouco maior, que tive que fazer do zero aqui. E aqui, basicamente, eu... É o, é o regressor NLL, certo? E aí, vocês podem ver que ele prediz tanto a média quanto a variância na saída. E eles têm algumas malandragens. uma delas é ter que fazer essa função loss específica, então a gente não usa nenhuma função uh, MSC que tem pronta no PyTorch, mas tem que fazer essa função específica. E depois fazer faz a média e a variância do teu ensemble, né? que fazendo a média e a variância do teu ensemble. E aí a gente pode ver aqui, depois vocês podem dar uma olhada mais com calma, né? Mas aqui estou treinando os dois, estou treinando o MSE, que é o, inverde, uh, e o, desculpa, esse é o inverde, e o NLL a gente já tem algumas, alguma variância nele, só, só, só mudando a função de score. E aí depois a gente aplicou, depois aqui eu apliquei, vou passar rapidão aqui, aqui já tem o adversário e tem o Ensemble também aqui, vocês podem ver que a incerteza já está bem bacana nos pontos que não dá para ver que ponta ponto por baixo, né? Já tem mais incerteza. E não é tão difícil de, de rodar também, não precisa de muita... Aqui tem uma comparação dos dois, né? Aqui tem pouco menos de ponto e então mais incerteza. Enfim, esse cara aqui é legal porque consegue aplicar ele para modelos que não tem, não tem dropout também. E aí, a gente fala falar, eu trouxe alguns exemplos práticos que o pessoal está usando isso já, de uma forma uh, útil, né? Esse, esse aqui é um trabalho que o pessoal da NASA fez, uh, em que eles estavam tentando prever chuva, né? Então, eles precisam ter uma certa incerteza, e o problema é que os dados de chuva, eles não são muito bem distribuídos, né? são skilled, como o pessoal falou, a é, ocorrência de chuva é um, é um eventinho isolado, né? Então, isso aqui foi a grande dificuldade, né? E aí, eles fizeram um downsample. O objetivo que era fazer o sempre era como que eu consigo fazer uh, com uma resolução de 64km, se eu ter modelos que uh, façam, façam a subresolução desse cara e aí dando a uh, incerteza de quanto que vai chover nesse ponto, nesse ponto, naquele ponto. Eles fizeram um fit usando o MC Dropout, que a gente falou. Eles podem ver que em áreas em que ele tem bastante informação sobre chuva, ele consegue prever com uma certa certeza, sem muita incerteza, e depois lá, pelas tantas onde ele não tem tanto ponto, já tem uma variação um pouco maior. E aqui ele comparou depois os três modelos com várias, várias coisas. E um outro exemplo que eu achei bem bacana para trazer é em sistema de recomendação. Uh, esse aqui é de um pessoal com uma empresa chamada Tabula Tabula. Tá e aí, sistema de recomendação, Uh, aqui tem o pipeline deles, basicamente o trabalho deles aqui é dar, dar recomendar artigos, né? recomendar leituras e eles ganham por isso né? Então, qualquer coisinha que atualmente uh, o attachment desses artigos é, é dinheiro para eles né? então eles, eles usam, esse aqui é esse que eles quisem usar não é em dropout mas o trabalho que veio depois com o crédito dropout e esse é um problema de reinforcement learning, na verdade é, o pessoal que trabalha com reinforcement learning tem um negócio de, de Uh, exploration versus exploitation. Eu estou tenho, eu tenho um, num ponto, estou numa praia lá e eu quero seguir na mesma praia, quero explorando essa praia ou quero explorar praias diferentes. né? E aí tu precisa ter uma técnica que diga como é que tu faz, como é que tu vou como é que o modelo para de explorar e começa a, a explorar. Né? Então o pessoal começa a, a botar incerteza nesse ponto aí para dizer, ah lá, pelas tantas, eu estou incerto se eu devo continuar explorando, então vai explorar e assim por diante, para conseguir descobrir mais artigos para publicar, por exemplo. Então, tem um, uh, uma das coisas que o pessoal está usando bastante em sistema de recomendação, chama Context of Bandits, que é uma, um reinforcement learning um pouco mais simplificado, que usa bastante esse tipo de coisa, e eles começando a usar incerteza para isso. O legal é que esse modelo com incerteza, comparado com o modelo que eles tinham, deu um, um RPM, é, é o Rate Per Million, na verdade, é os seus cliques, pelo custo vezes mil. É, como que eles ganham grana, basicamente. Né? E só usando esse modelo com incerteza, eles aumentaram para 2,9% em relação ao que eles tinham. Né? Então, ganharam um ganho uh, financeiro e do modelo. Ou seja, é dado de produção, não é dado só de artigo. Então, basicamente, é, é isso. Uh, eu comecei eu, enfim, não sou nenhum estatístico, assim, não, não sou especialista nessa área de, de base em estatística, mas o primeiro take-home é se tiver um tempo livre ou se não tiver, dar uma ajudada nessa área, porque é super legal e é super útil para quem está interessado em Deep Learning, né. como a gente falou um mês um ano, antes de Deep Learning, tem umas ideias que ele está tá se colocando. Né. A segunda, essa é uma área também que é bem interessante, que envolve muita coisa que se chama Probabilistic Programming, e aí aquela coisa de GP que a gente falou está tá dentro desse grande guarda chuva que Probabilistic Programming. Né. Pode ser uma ferramenta muito interessante, Uh, fora a Learn, Fora todos os outros uh, Frames que a gente conhece. Eu coloquei três aqui, que é o Pymc3, Que é, é o mais utilizado. O Uber uh, liberou esse cara chamado se é, Baseado no meu Pytort tem, um tem vários, né? Mas acho que o Pymc3 Acho que é o melhor, o mais divulgado. E para Bayesian no Learning Que a gente falou, é, é uma área um pouco mais ou menos recente, né? Então, tem que ficar bastante ligado no que que os caras estão fazendo, no uh, que que tu pode usar, porque o um problema ou não. Por exemplo, eu acho que aquele Deep In Samples que a gente usou ali é super útil, e se eu fosse começar a eu não usaria aquele cara, uh, por aqueles motivos que a gente citou. E acho que tem que ficar ligado em que os, alguns grupos estão fazendo, né? O grupo de Cambridge, de onde veio o Iarim, de onde veio grande parte da construção do Uber, o DeepMind também publicou aquelas é coisas, o Uber para dar uma olhada na, na qualidade daquela incerteza que tu tá, não só na qualidade da, da precisão, mas na qualidade da incerteza também, e tentar diferentes aproxos, certo? E se dar uma olhada a mais, isso aqui é legal porque essa área começou a ficar tão interessante que uh, tem até conferência que chama Uncertainty in Learning, então, eu botei o um link dessa aqui em 2018, acho que ele tava acontecendo até, então o Mário que tá meio que, o pessoal da área acadêmica, acho que é um prato cheio assim, para fazer publicação, paper, e para o pessoal da área não acadêmica, que está na indústria, acho que também é legal, vou tentar mostrar alguns exemplos aí, que tem, principalmente na área médica, né, quer dar incerteza de seus modelos. Uh, então, essa aqui é outra conferência. Aí, alguns livros, esse cara aqui é um livro que eu... eu chama Gaussian Process for Machine Learning é de graça, é, é um pouco pesado em algumas partes. Essa aqui é a Tese do Iarim, também é de graça. Uh, e tem esse livro aqui, que é o Page and Maths for, for Hackers, que ele, na verdade ele tem um livro em notebook, em Jupyter Notebook, também de graça. E era isso, tem alguns links, posts etc. Yeah.